auditório virtual, se você também tem dúvida manda pra gente, g 1.com.br barra bem-estar. A Lucita tá perguntando o seguinte, como perder peso evitando o famoso efeito sanfona? Tânia, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom, o efeito sanfona tem que ser evitado, agora para isso a gente tem que mudar muito o comportamento, tem que criar um hábito alimentar saudável que se mantenha, que se sustente para manter o peso atingido. Perder peso, às vezes, parece até um pouco mais fácil do que manter. O grande desafio é manter o peso perdido. E aí tem uma dica, né? Tem uma dica, é tem uma dica que a gente gosta muito de aplicar nos consultórios, que é favorecer a mudança de hábito, continuando esse hábito. E existe uma pesquisa de vários pesquisadores e eh, coaching psicólogos... Psicólogos, inclusive editado por um médico novo que diz que se a gente não repetir o comportamento por até 21 dias, provavelmente você não vai mudar seu hábito. Portanto, coloque na sua agenda, mudar o comportamento por 21 dias. Vou colocar na, na Começo, geladeira do bem. Enfim, e e você aí. também pode fazer em casa. Olha, pega um papelzinho colorido, coloca aí na tua geladeira 21 dias. Pode de ser um pouco.